Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Você está em mais um vídeo do canal Jesus 24 horas. Se você gostar do nosso conteúdo, como de costume, nós pedimos para você deixar um gostei e comentar nos nossos vídeos. Nós vamos assistir agora mais um vídeo para a edificação da nossa fé, buscando Jesus 24 horas. Ela disse, da glória é assim, glória, glória, glória. Ah, então tá bom. Ela disse, Deus falou, vai fazer de você missionária. Eu falei com ela. Escute bem, Paulinho, o que eu disse a ela. Não sei nada de igreja. Gode de sapecar os outros na bala. Perdi duas irmãs que a polícia matou de 15, a 16 anos. Na boca do fumo. E eu não sei isso. Existem pessoas que se converte, que nunca veio do traco e falam assim. Comigo bandido tem que morrer. Você não imagina o que, que o diabo usa o ser humano. Aí aqui, eu sentado assim na, na, na, na cama de cimento da cadeia, aí eu tinha uma comparsa, chamava Neguinha Sabará, matou um homem por causa de um cruzeiro, que era na época. Aí eu olhei para ela e falei, Neguinha, chega aí, falei para ela. Ela disse, que foi Grila, que era o meu apelido. Ô, oh, tu viu essa velha aí, passou aí e falou assim para mim, dá glória, glória, glória. Aí, aí a Sabará... Manda ver, porque tu não dá glória, glória? Eu digo, eu sei lá como é que é isso. Ela falou, vou te contar uma coisa, tu não fala aqui na cadeia, não. Eu digo, não, manda aí. Ela disse, sabia que eu já fui crente? Eu digo, verdade. Aí Ela disse, é. Eu falei, sim. Como assim? Ela, ó, eu sou desviada. Minha mãe dirige o ciclo de oração. Quando a pessoa fala, glória, glória, glória, glória acontece alguma coisa aí eu, aí eu comigo deixa comigo aí eu gló, eu fiquei até madrugada umas quatro e meia para cinco da manhã quatro e meia glória glória glória glória glória glória os camaradas da cadeia Ô Grila que tinha um pavilhão que dividia né Vamos um para o lado não para outro tá louca o do God, não me irrita não hein eu falando de lá. Aí chegando a negrinha, essa barata, tava assim na cabeça dela e falei: Ô, oh, tu tá louca? Eu tô até quatro e meia da manhã com esse negócio de glória, glória, glória. Não tá resolvendo nada. Aí ela olhou pra mim e falou: Cansou. Eu falei: É ela. Então fala aleluia. Eu digo, xixi, xixi. Aí eu troquei. Aí eu fiquei: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Me deu uma raiva. Que nada tinha acontecido. Quando eu fui para dormir, acordei de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui dormir. Há cinco e quarenta, mais ou menos. 8 da manhã eu vim me buscar para levar para o fórum. Que era a minha audiência, nove horas. Meu nome é Donizete. E o povo me chama mais de Zete. Né? Aí, Donizete Alves, eu saí. Algemeiro, meu algemário, vamos para fórum. Quando cheguei no fora a minha irmã tinha uma semana de crente, pastora Marisa, que é pastora em Minas, em Patinga. Que eu cheguei, ela olhou para mim e ficou assim, fala glória, glória. Eu digo, é mentira isso, gente. Eu disse a ela, mas eu, eu, eu falava, eu já fiz isso. Ela, tu fala aleluia, aleluia. Eu digo, ah, não Aí entrou o promotor, meu advogado, minha irmã. Ele olhou para mim e disse, tudo bem, filha? Eu uso. Falei, tudo bem, senhor? Tem que falar, senhor, Meretíssimo, né? Aí ele disse, você é crente? Eu falei, eu? Aí eu pensei, se eu mentir, que eu estou aqui por causa de crime, né? Tentativo de homicídio. E mais de 10 quilos de droga. Aí eu digo, ai, ai, ai. Aí ele falou para mim assim, senhora fez o quê? Você, né? Você fez o quê? Até quatro e meia da manhã. Eu falei, oh, não vou mentir pro senhor. Foi uma mulher lá, e disse que era crente. E ela falou para mim, falar glória, glória. E eu fiquei, glória, glória, até quatro e meia da manhã. Aí, ele depois. Aí ah, eu, eu fiquei revoltada, Deu um tapa na parceira minha que está na cadeia. Aí ela falou, ah, você cansou, fala aleluia. Aí eu fiquei, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele, até que hora? Eu falei, às ah, cinco da manhã, às quatro e meia. Depois umas cinco da manhã. Eu fui, me acordei de novo e continuei com esse negócio de aleluia, aleluia. Eu cheguei aqui, agora minha irmã tá mandando eu fazer tudo de novo. Falei, e ele, bem sério. Ele falou desse jeito, filha, fica de pé. Aí eu fiquei. Ele disse, eu tive um sonho essa madrugada. Me escuta. Ele disse, eu fiquei com medo, porque um homem tinha uma divisa maior do que a minha. E ele parecia chegar quase ao topo do céu, porque ele era muito alto. E ele falou para mim: vai julgar uma sentença de uma moça que está dando glória a Deus na cadeia. Escuta, escuta. Aí ele disse: aí minha irmã, uma semana de crente, já estava se assim tremendo. Eu do, meu Jesus. Aí, é, eu, eu, eu sem entender nada, minha irmã tremendo. E eu, eu para ela, shh, shh. e ela dando glória, aleluia, não era nem batalha com o Espírito Santo. Aí ele falou assim para mim, mas eu achei que era coisa da minha cabeça e dormi. Mas quando foi cinco da manhã eu acordei de novo, a hora que eu, eu acordei também. Aí ele disse para mim assim, diga a ela se ela quer servir a mim e você livra ela. Aí ele olhou para mim e falou assim: Você quer ser crente? Eu quero. Aí ele disse, ele escreveu assim, seja bem espiritual, não bata a palma agora e sinta o que eu vou te falar. Ele leu e disse assim, eu senhor meretíssimo tal, tal, tal, tal, tal, do alvarado soltura para Dona Isete Alves, e cá embaixo ele colocou, porque na cadeia glorificou a Deus. E aí, você gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de deixar um comentário, deixando a sua opinião e compartilhar o nosso conteúdo. Aqui estão alguns vídeos que nós estamos sugerindo para você assistir e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.